Aí volta, site. Funcionou? Falta falta Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Falta, falta o que é, acho. Não cai, não. Dois, dois. Junta mais um aqui, eu vou colocar a visão ali. Ó, ah, morreu. Tô não, não. Tô de ult, hein. Tô de ult. O reihard, colocar... também tem ultimate, se liga. Pronto. Correu. Volta sati site. O cara tá reclamando do SAT que tá com a tá MEQI. <risos> tá fazendo o trabalho dele. Oh, é tô de ult, você tá de ult né, cara. Mas pode lutar tá com o. Amigo não tá o SAT, tô de ult peixe também. Amigo não, oh, não, não, né? não não resiste o SAT. Não, não, não, não. Um, dois, três, vai. Ah, eu vou morrer, morrer. Tá que acha que eu tá com o amigo? Não, eu ia, só que. Na hora que eu falei, ah não, eu tava muito longe. Consegui segui né? viu? Eu não, não, não. Eles tão indo no mochinho, gente. Eles tão indo no oh, não, Eu tô tirando a diva. É. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um vindo aqui devagar. Não se preocupa, Tem muito. mais vontade aqui. Tá? Tá escudo? Volta, volta, volta, volta. Tô chegando, tô chegando. Volta, minha você tá miado. Tô tá miado, tá. Fica em, em cima, fica em cima. eu tava muito longe. Eu vou avançar, meu chinho, cuidado. Ah, me cura, me cura, me cura. Vem pra cá, Volta um pouco, sai. Volta um pouco. Voltei. Sai pra lá. fazer recuar. Matei, consegui matar. O volta comigo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Pronto. A Vamos eu, aqui. Tá tudo. eu vou Beleza, na casa. Ah, dá uma ameaça aqui dentro dá, dá, dá volta por aí mesmo, mesmo ela? Pega pego o reground, pega um reground. Pega um reground. A diva tá perdendo a meta. Eu vou avançar, McHin. Tem outro que que acha? Que acha. Já tem oi, outro oi. Pode mandar lá aqui morri, morri, morri só peguei tudo do jeito que eu queria <risos> tá, tem sai Desculpa. põe em racha atrás da gente, atrás de você sai, atrás, atrás, de... sai, sai sai, olha um bastion leva a carga olha um bastion lá aguenta, aguenta, aguenta, aguenta, aguenta tem um game ligado Tô quase um tei. Vamos continuar, pai. Morreu. É, eu fui baixo morro. Tô indo no baixo. Mais, outro lado, outro lado. Benji... Morreu. O morreu. Boa. Vitória. É. É. Muito bom. E aí. Muito boa. Ah, é só matar câncer? Que... <risos> Joga de palha? Você não fez A justiça vem de cima! Abate duplo!